Ah, é. E à diferença de tantos outros dias, houve ações, estados, superações e organizações internacionais, uma característica muito ah, única. É que, neste dia, nós não celebramos uma vitória numa guerra, ah, ou uma batalha qualquer. Nós, neste dia, celebramos uma ideia. de facto, dia 9 de maio de 1950, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Robert Schuman, ter posto em cima da mesa uma ideia. Por que não juntar as produções de carvão e de aço da França e da Alemanha e de todos os outros países europeus que se vivessem juntar e com isso tornar não só difícil, mas mesmo materialmente impossível uma nova guerra neste continente. E através das solidariedades de facto que essa união criasse, juntar-se uma Europa, que fosse uma Europa de paz e a democracia, uma federação à escala continental. Portanto, o que nós comemoramos hoje é o nascimento de uma ideia. E através dessa comemoração, comemoramos também a ideia de que as ideias importam, de que as ideias fazem história, de que vale a pena pôr ideias em cima da mesa, de que vale a pena querer discuti-las com os outros. E por isso o livro comemora hoje com um projeto de resolução aqui na Assembleia da República, o Dia da Europa, à sua maneira e desta maneira. Com um projeto de resolução cheio, eu próprio, de ideias. Como tornar a União Europeia democrática? Será através da democratização do Conselho Europeu, elegendo os nossos representantes permanentes nessa instituição da União, dando iniciativa legislativa ao Parlamento Europeu, elegendo a Comissão Europeia através das eleições para o Parlamento Europeu, com um programa público que seja conhecido por todos os cidadãos e cidadãs da Europa. Será, por exemplo, para não forçar países como a Ucrânia a estarem 10 anos à espera de uma adesão à União Europeia, criando, como sugere o ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta, uma confederação europeia que fosse a antecâmara da União? As ideias importam e nunca podemos ter medo de pôr ideias novas em cima da mesa. Na questão da Europa, como na da esquerda e da ecologia, podem sempre concretar com o livre para pôr estas ideias novas, que fazem avançar o ponto.